Felipe Braga, mas vale a verdade que vem a doer do que ma massagear o ego. Exatamente, irmão. É assim que eu penso, irmão Josimar Gomes. Cara, te admiro pela colagem durante, durante esses anos de expor a verdade. Sei que não foi fácil para você, é, irmão Josimar. Acontece, né? Acontece. É só ver. Quer ver a, a, a, a, a, a jornada, como o irmão, como o irmão Josimar que bem falou, foi jornada esses anos, esses anos aqui. Quer ver se, quer ver o que aconteceu? Quer ver com, o que, que a gente passou para poder falar a verdade livre durante? A verdade. Jogar ali limpo com o povo. Vão lá naquele vídeo do, da mulher de Caim e olhem os comentários. Desde o início. Bota lá. Do, do, do, do, do mais antigo ao mais novo. Vai vendo os comentários lá. Aí me diz. Aí vocês, não, menina, aí vocês vão entender porque que tem muito irmão que fica aqui. Ó. Olá, meus irmãos. Tem quantos aqui? Ah, só tem leitor do livro Durante. Tudo bom, meus irmãos? Ó, vamos falar aqui do livro Durante. Pim, pim, pim, pi, chovendo molhado. O livro Durante é para quem tá buscando. Pra quem já buscou, leia. Deixa de ser preguiçoso, vai ler. Vai ler, pô. Irmão que já, já, já, já conhece o livro Durante, não tem que ficar repetindo, igual a igreja, não, pô. Vai ler. Livro Durante tem que ser feito, tem que ser exposto, tem que estar tá aberto, falando tudo pra pessoa que tá buscando. Não é fechado, não, meus irmãos. Vai ler. Vai vale, vai buscar, tem que abrir. Ou então fazer que nem a irmã dela faz. Bota uma, uma, uma chamada, os irmãos que não conhecem vêm, vai para um grupo fechado onde ela coordena, ela trabalha com esse irmão, ela mostra o caminho do livro de Urântia passo a passo, degustando ali aos poucos, para poder aprender o beabá do livro de Urântia. Ensinar o irmão a caminhar, para depois ele caminhar no livro de Durantia. Nós temos que parar de buscar somente explicação de internet. Aqui, vocês estão me acompanhando aqui, eu estou fazendo o que? Estou lendo com vocês. Vocês estão lendo o livro de Urantia comigo. E é assim que tem que ser. Eu amo, eu amo os irmãos que mesmo em off, leiam o livro de, o livro de Urantia e comentam sobre o assunto. Leiam leia o livro de Urantia e comentam. Essas são as melhores palestras que tem em off assim. Agora, eu não gosto de pegar uma coisa bonitinha, botar ali com as minhas palavrinhas e ir falando. É muito fácil. É muito fácil você traduzir uma coisa, mostrar bonitinho, aí quando vê um irmão pergunta, mas e tal coisa, sabe o que é irmão? Olha só, assim, assim, assim, assim, voltando para o tema, Ó, aí eu estou aqui aberto para vocês, podem perguntar que eu respondo, se eu souber eu respondo, se eu souber eu não respondo, porque é isso que vocês estão buscando, buscando verdade. O que é o buscando a verdade? É buscar a verdade. Se a gente não estiver aberto para receber a verdade, para poder encontrar a verdade, como é que a gente vai encontrar? Se não estiver aqui com o canal aberto ao vivo, um, vocês mesmos são testemunha aqui. muitas vezes tem gente buscando sobre Via Láctea, cai aqui de paraquedas, no, sem paraquedas na nossa live. E cara, essa live fala sobre o quê? Eu estou buscando Via Láctea e caí aqui nessa live. É, irmão, se caiu nessa live não for à toa, não. Escuta aí e procura ler o livro durante a que você não cai aqui à toa, não. Você veio aqui mandado pelo ajustador que tá dentro de você. Aí o irmão lê, acha interessante e fica. Mas não fica assistindo minha live. Fica no livro de Urântia. É simples. Mas tem que estar tá na luta. Tem que estar tá na rua. Né? Como, eu tô falando, como alguns falam que eu estou panfletando. Eu fico aqui panfletando na rua. Não sou aquele maluco que bota o caixote na, na rua lá. É que o fim está chegando. Eu sou esse cara aí na internet. né? O Vitor Miranda. Seja bem-vindo, Vitor. Caí de paraquedas aqui nessa live. Boa noite. aí, ó. Tá vendo? Eu acabei de falar. Não tem o quê? 10 minutos que tem irmãos que, como tem live aberta, cai de paraquedas. Irmão Vitor... Nós falamos aqui sobre o livro de Urante, irmão. Acompanha a live, vê aqui o nosso canal, dá uma vasculhada porque você não caiu aqui de paraquedas, você caiu aqui mandado pelo pai. Vai por mim, irmão. Vai por mim que... Olha lá, nem te conto que eu pesquisei. A ah, conta. Agora eu fiquei curioso. Conta assim. Na outra vez teve um irmão que pesquisou Via Láctea. Olha lá, ele pesquisou sobre Via Láctea. Não, não sei, né? Não está fácil para ninguém. Irmão Vitor, seja muito bem-vindo, meu amado. Se quiser depois aí vasculhar o canal, tem muita coisa interessante e você vai encontrar coisas que você pode achar que não está pesquisando, que não está procurando, mas você vai, não é que você bateu o ovo e disse: caraca, eu queria saber sobre isso aqui. Você parou aqui nessa live por algum motivo, você ainda não sabe, mas você procurando aqui no canal, ou lendo o livro de Urantia, procura aí na internet, aqui no link, na descrição aqui do link, tem para você fazer download gratuitamente, Baixa o livro de Urantia, leia que você vai encontrar o que você está procurando. Eu não sei o que você está procurando no YouTube, no, no, no, na busca do YouTube, mas eu sei por que, que você está aqui. Algum motivo tem, meu irmão. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Cadê? Ah, tá. Vamos para a próxima, próxima... Próxima lambada. Os hebreus... Olha os nossos irmãos hebreus aí. Os hebreus acreditavam... Aqui, a história é grande. Já participei de uma ordem filosófica no qual era uma fraude conheço de ouvir falar sobre o livro de Urântia. Nunca li. Aí, ó, já deu o primeiro passo. Chegou aqui por algum motivo, irmão. Hoje, hoje, justamente hoje, nós estamos falando sobre ideias errôneas sobre Deus. Puxa um banco aí, puxa a puxa cadeira aí, que você está sendo uma testemunha ocular de uma coisa que eu estava comentando aqui, que pessoas do nada aparecem em nossa live, querem, às vezes, nem sabem o que querem conhecer o livro de Urântia. Conhece o livro de Urântia e o livro de Urântia muda a vida dessas pessoas. Semana passada, semana retrasada ou passada, não me recordo, teve uma pessoa que aconteceu assim, o irmão agora chega, já ouviu falar? Já participou de alguma ordem filosófica? Irmão, melhor filosofia não existe no nosso planeta senão do livro de Urântia. Vai por mim, te dou certeza, depois você pode vir aqui ao vivo e falar assim, ô oh, malvora. isso aí que você falou é mentira, não tem filosofia em nenhum livro de Urântia, leia. Você é um rapaz que aprende a gostar de ler essas coisas assim? Leia. Leia e depois vem aqui ao vivo e fala comigo o que, que você achou. Pode mandar a brasa. Pode ser sincero o máximo aqui que eu gosto mesmo. É, assiste aí, vai gostar. Realmente é um processo. Feliz é quem conseguiu ir para frente e conhecer o livro de Urântia. Amém. Mas, por enquanto, fica aí, irmão, irmão Vitor. Fica aí porque você vai escutar coisa aqui interessante sobre ideias de Deus. Vamos lá, vamos falar sobre nossos irmãos hebreus. Os hebreus acreditavam que, sem derramamento de sangue, não haveria remissão do pecado. Eles não se haviam libertado da velha ideia pagã de que os deuses não poderiam ser apaziguados a não ser pela visão do sangue. Embora Moisés havia haja trazido um claro avanço ao proibir os sacrifícios humanos e substituí-lo na mente primitiva dos beduínos, Infantis que o seguiam pelo sacrifício cerimonial de animais. Olha aí. ó. Ah, Elis Patrícia, que religião é essa? Ó, mais uma também que caiu aqui sem paraquedas. Elis, aqui não existe religião, minha irmã. Aqui a única religião que existe é aquela que você encontra dentro de você. Se chama Deus. Está ali dentro, a partícula dele. Aqui nós defendemos a religião pessoal. Sua com o pai. Só que aqui a gente fala de história. Então, explica As... ela que está falando de um livro. Sim, aqui a gente fala de história. E essa história está no livro de Urântia. Entendeu? E você também chegou aqui, não chegou sem paraquedas, chegou porque o pai te orientou a chegar aqui. Você assiste aí que é uma live interessante. E depois você retorna. Aqui embaixo na descrição do, do, do nosso vídeo tem o um link para você baixar o livro de Urântia. Leia ali, vasculhando, sabe? O livro de Urântia tem dúvida, qualquer dúvida que você tiver, busca no livro de Urântia. Sobre religião, ah, quem era a mulher de Caim? Busca no livro de Urântia. Ah, é, é, qual era a fruta que Eva comeu? Busca no livro de Urântia. É uma história interessante, você vai gostar, mas o que você tiver de dúvida, busca no livro de Urântia, leia ele e se você tá aqui é por algum motivo. Não é porque você tá numa live de uma pessoa super famosa, não, é porque o livro de Urântia pode e vai mudar a sua vida.